Alex Palou desmentiu a própria equipe, trocou a Ganassi pela McLaren e gerou a revolta de Chip Ganassi. Mais do que isso, o espanhol ainda pode ser substituído por Tony Canaan já no próximo final de semana para o GP de Toronto. Vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes dessa história maluca. Mas antes disso, já vai deixando aqui o seu like no vídeo de hoje, se inscreve no canal do Grande Prêmio e também deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre toda essa bagunça envolvendo o Alex Palou, a Ganassi, a McLaren e, quem sabe, o Tony Canaan. Fala pessoal, tudo bem? Sou André Neto, estou aqui hoje para mais um vídeo do Grande Prêmio, um vídeo meio urgente, para a gente falar sobre toda essa questão nova aí que surgiu na terça-feira envolvendo a Ganassi, envolvendo a McLaren, envolvendo o Alex Palou e que pode vir a envolver também o brasileiro Tony Canaan. Tudo começou na tarde desta terça-feira, quando a Ganassi anunciou uma renovação de contrato que a gente já esperava até com o Alex Palou, com o atual campeão da Indy, para a temporada de 2023, a equipe já tinha dito que queria manter o status quo para o ano que vem, uma indicação de que iria manter os seus quatro pilotos para 2023, e o Alex Palou, já tinha desmentido rumores anteriores de que poderia estar de saída para a McLaren, a McLaren que vai ter um terceiro carro na Indy a partir de 2023 e que conta, por enquanto, com o Pato Ward, já confirmou o Alexander Rossi para a próxima temporada e tem o Felix Rosenquist sobre contrato, só que ainda sem especificar sobre qual categoria e a agora é que o Felix Rosenquist vá para a Fórmula E porque logo em seguida, né, Aí no final do dia da terça-feira, o pato o Alex Palou foi às suas redes sociais, foi no Twitter, falar que não estava ciente do comunicado da Ganassi, que não tinha renovado o seu contrato, que as aspas utilizadas no comunicado da Ganassi para anunciar sua renovação não eram dele, que ele não tinha autorizado o uso daquela fala, que não era ele que tinha dito aquilo, e disse que tinha comunicado à equipe que por interesses pessoais estava de saída da Ganassi e que 2022 seria o seu último ano na equipe, o Alex Palou, que justamente chegou na Ganassi em 2021, no ano que foi campeão, e aí comunicou à equipe que estaria de saída depois de dois anos. Logo em seguida, a McLaren confirmou a contratação do Alex Palou para o seu quadro de pilotos. E aí tem um detalhe importante, né? A McLaren não especificou para qual categoria que o Alex Palou vai correr com a equipe. O, o, o Alex Palou pode aí é, correr na Indy, correr na Fórmula E, quem sabe até na Fórmula 1, se a McLaren decidisse desfazer do Daniel Ricardo, mas esse contrato do Palou, por enquanto, não tem categoria especificada. E o Palou entrou justamente também para o programa de testes de carros prévios da McLaren, que conta já com o Pato Ward e também com o Colton Herta, dois dos seus rivais aí atualmente na Indy. O Colton Herta, inclusive, testou o carro da McLaren de 2021 nesses dois últimos dias, lá em Portimão, então o Palou aí assinando com a McLaren, ganharia essa chance de testar um carro da Fórmula 1, e a gente não sabe ainda também em qual categoria que ele poderia correr, então a gente está nessa situação estranha, em que duas equipes dizem que tem o mesmo piloto sob contrato, e a gente ainda não sabe direito aonde que ele vai correr, Pelo, pela expressão do Palou nas redes sociais, ele vai sim, o desejo dele é correr na McLaren, em qual categoria a gente não sabe, mas o climão ficou forte com a ganasse, e aí, segundo o Grande Prêmio apurou, segundo as nossas fontes, o Chip Ganassi, que é o chefe da equipe, teria ficado furioso com essa atitude do Alex Palou, com essa saída, né, essa opção do Alex Palou por deixar a equipe para ir para a McLaren. É, vale lembrar também que o, o Chip Ganassi não tem uma relação nada boa com o Zac Brown, os dois não se gostam nem um pouco, então uma saída do Palou para a McLaren seria uma grande traição na visão do chefe da Ganassi e... Há uma possibilidade aí do Tony Canaan, que foi o quinto piloto da equipe nesta 500 milhas de Indianápolis, né, na edição de 2022, terminou na terceira colocação, fez uma boa corrida. Há uma possibilidade do Tony Canaan assumir o carro número 10, que é o carro atual do Alex Paloma Ganassi, já neste final de semana, para o GP de Toronto, tamanha a fúria, do Chip Ganassi com o Alex Palou pensando aí em já cortar o piloto espanhol do seu, da sua equipe, e aí ele já mandou inclusive uma mensagem para o Tony Canaã perguntando sobre a disponibilidade do brasileiro, o Canaan que atualmente corre em tempo integral na Stock Car, é a prioridade dele no momento, é, a gente entrou em contato também com o Tony Canaan e ele disse que não podia se pronunciar sobre o assunto, mas o fato é que o Chip Ganassi já mandou uma mensagem perguntando sobre a disponibilidade do brasileiro para esse final de semana agora, no domingo, dia 17, correndo no GP de Toronto e, quem sabe, completar a temporada na vaga do Alex Palou, que deve sim estar de saída para a McLaren. Então, aí uma, uma, uma terça-feira de notícias muito quentes na Indy, com essa saída né, do, do Palou da Ganassi, desmentindo a própria equipe, desmentindo um comunicado oficial da equipe e esse anúncio da McLaren de que agora conta com o Alex Palou no seu quadro de pilotos, ainda sem definir em qual categoria que o espanhol vai correr. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, informações quentes, bastidores aí de apuração do Grande Prêmio Tony Canaan. Pode aos 47 anos voltar a fazer corridas com frequência na Indy, né? A última temporada completa dele foi 2019. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aqui o like de vocês, se inscrevam no canal, deixem também nos comentários o que vocês acham dessa história toda, se vocês estão empolgados para ver o Tony Canaan, quem sabe de volta correndo aí na Indy nesta reta final da temporada de 2022. E mais uma vez agradeço aí a audiência de vocês. Sou André Neto, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.